Boa noite, queridos irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, a sua casa, a sua família e que nessa noite o Senhor venha falar muito aos nossos corações, quero convidar você a estar já abrindo a sua Bíblia no Salmo 27, onde nós vamos continuar falando né, sobre as duas palavras que Deus nos determinou para esse ano se nós estivéssemos atentos em observar que é tenha ânimo e esforço. E hoje o nosso tema é anima-te e fortalece o teu coração. E gostaria então também de convidá-los a estarmos orando, colocando diante de Deus nosso estudo, nossa meditação, esse compartilhar, na verdade, um compartilhar na mesa, né, que o Senhor prepara para nós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, da Tua palavra. Estamos, Senhor, aqui unidos, reunidos nesse momento, Senhor, em um só espírito, para ouvirmos a Tua palavra e a Tua orientação. Senhor, fala os nossos corações. Já te pedimos, Senhor, fortalece nossos corações. Espírito Santo, que o nosso coração seja uma terra fértil, para que Tu possa semear a semente da vida nessa noite. Fala conosco, nos une cada vez mais à Tua vontade, ao Teu Espírito, à Tua verdade, Senhor, porque Tu amas a verdade no íntimo. Fala conosco, fica conosco, é tudo que precisamos é ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, quero orar para que Teu Espírito esteja entrando em cada lar, em cada casa, para que Tu esteja fortalecendo cada família, animando cada irmão que está, Senhor, assistindo esse estudo, essa palavra nesse momento. Que Tu esteja, Senhor, guardando a sua casa, a sua vida, dando a ele saúde, paz, graça para vencer as adversidades. Em nome do Senhor Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Amém. Amém. Vamos então ler aqui o Salmo 27, vamos ler do versículo 1 ao 3, e depois vamos ler o versículo 14. Diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?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 Agora o versículo 14, que diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos falar aqui o que fazer enquanto esperamos pelo Senhor, né? Uh, por muitas vezes, o Senhor falou comigo através desse versículo 14 do Salmo 27, em situações uh, que eu estava passando, em momentos difíceis e de decisão, e de que eu queria me mover em relação a alguma coisa, o Senhor usava muito pastor para quando eu chegasse naquele culto, o Senhor usava o pastor e ele abria a Bíblia e o Salmo era 27, 14 e dizia espera pelo Senhor, e aquela palavra bateu dias no meu coração, até que um dia eu digo, tá Senhor, mas eu, eu cansei de esperar, eu, eu, eu não consigo mais esperar, né? a espera está me incomodando, mas daí o Senhor disse, você só viu uma parte do versículo minha filha, você precisa ver a outra parte que você não está fazendo, e quando eu olhei de novo para esse versículo 14, eu me deparei com, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Eu só me prendia no espera, no espera, no espera, e o espera para mim estava sendo muito difícil. Mas eu não, não havia observado o tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Então eu passei a perguntar, Senhor, mas como eu fortaleço o meu coração, né? De que forma eu fortaleço o meu coração? Porque aqui o salmista diz que, ainda que um exército se acampasse contra ele, o coração dele não se atemorizaria, não teria medo. E se estourasse contra ele a guerra, ainda assim ele teria confiança. Então, o Senhor estava querendo falar o meu coração e está querendo falar os nossos corações nessa noite que Ele quer um coração tão fortalecido, um coração que Ele diz, filho, me dá o teu coração, um coração entregue, para que esse coração, Ele seja tão firme no Senhor, que Ele não vai temer as ameaças. Ele não vai temer, ainda que se levante contra Ele a guerra. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos em que nós sentimos que uma guerra se levanta contra nós. Se levanta contra a nossa fé, se levanta contra a nossa perseverança, se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, contra tudo que acreditamos, contra a nossa alegria. E a gente diz, ó oh, Senhor, mas o meu coração está atemorizado, não está como esse aqui. É porque o Senhor diz, você precisa fortalecer o teu coração. Eu gostaria de abrir com os irmãos lá, em Hebreus capítulo 12 Quando nós passamos, irmãos, muito tempo Nosso coração passa muito tempo esperando né, por algo se, uh, se realizar Esperando por transformações Aguardando promessas Aguardando coisas que alegrariam o nosso coração E essa esperança, essa, essa espera, ela tarda O nosso coração começa A tendência do nosso coração é enfraquecer e o que que é um, um coração fraco, né? Um coração fraco é todo aquele coração que ele fica desanimado, ele começa a deixar de crer em mudanças, ele começa a ficar indiferente, né? Ah, se acontecer aconteceu, também se não aconteceu tudo bem. Uh, talvez isso vai ser só para a eternidade. Essas são frases de, de um coração enfraquecido. Um coração enfraquecido é quando alguém chega para você e diz assim: vamos orar, vamos jejuar, para que o Evangelho ele seja pregado na sua inteireza, para que venhamos a viver uma vida mesmo guiada pelo Espírito. E a pessoa olha para você e diz: ah, mas isso é difícil. Ah, irmã, isso é muito difícil. É... As pessoas nem querem mais. Então, isso já é um coração enfraquecido pelas guerras, enfraquecido pela espera, enfraquecido porque as expectativas do seu coração não foram alcançadas. Então, o desânimo toma conta, a indiferença vai tomando conta e o nível ah, já mais agravante é não acredito que as coisas irão mudar. E a tendência disso é esfriar na fé, é virar um crítico e um cético né? a respeito das coisas de Deus, e não um crente, e não alguém que creia nas coisas do Senhor. Mas sim a, o coração enfraquecido, ele vira um coração endurecido para as coisas do Senhor. Mas isso não é uma crítica, <risos> isso é um diagnóstico de um coração enfraquecido, para que nós possamos, dando olhar para essa situação, possamos identificar para onde, qual o movimento que Deus quer que façamos, para que tenhamos um coração fortalecido. Amém? E eu queria, então, ler com vocês aqui, Hebreus 12, que fala que devemos imitar o exemplo de Cristo que foi perseverante em meio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 ou seja, ele diz: coloca os teus olhos em Cristo Jesus, fixa os teus olhos em Cristo, Ele é a tua herança, Ele é a tua promessa. Ele é toda a, a, a, a nossa, o nosso crer no amanhã, a nossa esperança de vida está em Jesus. Toda vez que nós tiramos os olhos dele, toda vez que as circunstâncias que estão ao nosso redor nos colocam dúvida a respeito dele, nosso coração se enfraquece. Mas quando o nosso coração ele se arraiga cada vez mais, ele cria raízes cada vez mais, junto à fonte das águas, junto a Cristo, quanto mais profundas essas raízes forem, mais nós vamos ficar firmes diante do Senhor. Aqui ele diz assim: portanto, desembaraçando-nos de todo peso, ele diz: você tem que se, uh, se desembaraçar de todo peso. Eh, tem uma passagem da Bíblia em João 11 que fala de, do, da ressurreição de Lázaro. E nós sabemos que antes do Senhor chegar para ressuscitar Lázaro, o que que aconteceu? Ele foi avisado três dias antes da morte de Lázaro, porém, ele se demorou desses três dias até chegar, até chegar na, na aldeia onde estava a casa de Marta, Maria e Lázaro. E durante esses três dias, Lázaro adoeceu gravemente e Lázaro veio a falecer. E quando ele chegou na aldeia, já era quatro dias que Lázaro já tinha, havia morrido. Vocês podem imaginar assim, irmãos Toda a expectativa que Marta e Maria E até mesmo Lázaro colocaram em Jesus Eles pensavam, mal nenhum vai nos acontecer Quando algo sobrevir sobre nossas vidas Jesus, que nós cremos ser o filho de Deus Ele vai nos livrar E quando Lázaro adoeceu gravemente A primeira coisa que Marta diz Vai e manda Jesus vir mas Jesus, orando, sentiu de ir só depois de três dias. De se demorar, de não ir naquele momento. Porque assim era a ordem do Pai. Porque o Pai queria operar algo para arrancar a incredulidade do coração daqueles homens, daquela aldeia. E para estreitar a comunhão com Marta e Maria. E quando Jesus chegou, que Lázaro já estava uh, enterrado, Marta disse, a primeira coisa que Marta, indo ao encontro de Jesus, disse, se tu tivesses vindo, meu irmão não teria morrido. Né? Maria também disse a mesma coisa. Mas quando Jesus, vamos abrir lá em João 11, quando Jesus se aproximou daquele lugar, João capítulo 11...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 Para para pensar, Marta e Maria ali, ouvindo aquele povo falar, né? Ah, mas tudo bem, ele chorou, mas ele podia ter vindo antes, não foi esse aí que deu vista aos cegos? Por que, que ele não estava aqui quando Lázaro mais precisou? Irmãos, esse é o espírito que se levanta para nos roubar a fé e enfraquecer o nosso coração. É sempre dizer para você que o Senhor está atrasado, ou que o Senhor falhou contigo, ou que se Ele tivesse chegado antes, tal e tal coisa não teria acontecido. A gente diz, ah, mas agora, agora não precisa mais. Ah, agora, agora não, não quero mais, agora já, estou, já passei pela vergonha, já passei pela humilhação. Imagina Marta, Olhando para, aqueles, para os seus parentes, para os seus amigos, ela chorando. Jesus ali, aquele que ela dizia para ele ser o Cristo, e ela passando por toda aquela situação e eles com aquela, aquele sentimento de pena, né, que, que constrange o outro pela sua fraqueza e diz: poxa, mas se ele se importasse mesmo, ele teria curado Lázaro. Você entende? Que nós sempre queremos culpar Deus por não ter agido de acordo com as nossas expectativas? Nós queremos pegar a mão de Deus e guiar para que ela faça as coisas do nosso jeito? E o Senhor diz: Eu sou o Senhor, vós sois os servos. Vocês precisam confiar em mim, no modo de eu agir, na forma com que eu faço as coisas. O Senhor não está aqui para evitar que nós passamos pelas dificuldades, assim como não evitou Daniel de entrar na cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Ele não evitou os discípulos de passarem pela tempestade, mas ele fez a tempestade cessar. Assim como ele não evitou Lázaro de passar por aquele processo de morte, mas quando ele chegou, ele ressuscitou Lázaro. Então, quando o Senhor se aproximou dali, vamos continuar lá em João, Ele disse, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias.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 Vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lanço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então, quando o Senhor chegou e falou para eles né, que se eles cressem, eles veriam a glória de Deus, havia um esforço que eles teriam que fazer para que a glória de Deus se manifestasse, para que eles vissem Lázaro sendo ressuscitado. Qual era o esforço? O Senhor diz, retirai a pedra. Não foi Jesus que, com um milagre, ia fazer a pedra se retirar, mas Ele disse para o povo, retirai a pedra. O retirar a pedra era aquilo que eles esperaram, esperaram, Jesus não chegou, vamos enterrar, bota a pedra. Sabe que o ditado popular é: coloca uma pedra em cima disso e a gente não fala mais. Mas o Senhor está dizendo: retira a pedra, porque são esses pesos que estão te impedindo de se desembaraçar dos pecados. É esse peso que está te puxando para baixo com culpa, em vez de deixar a graça te ressuscitar e te levar para uma comunhão mais plena e mais íntima com Deus. Havia um esforço, há um esforço a ser feito, retire a pedra. Porque quando a pedra fosse retirada do túmulo, Jesus ia gritar para dentro do túmulo. Jesus falou em alta voz, vem para fora. É isso que o Senhor diz, eu trarei para fora. As coisas que vocês não querem tocar, as coisas que vocês quiseram colocar uma pedra em cima, as coisas que vocês não querem mais nem falar a respeito, mas são elas que estão enfraquecendo do teu coração são essas dúvidas são as expectativas frustradas são as decepções é aquilo que você esperava que Deus fizesse e você disse Deus não fez mas você não deixou a luz da palavra de Cristo brilhar dentro desse túmulo para tirar as coisas da morte e deixar que a vida tocasse e após ainda Lázaro sair ele estava todo amarrado o Senhor diz essas coisas estão todas amarradas, são, são traumas, são questões que você precisa resolver. Irmão, um trauma, por exemplo, ele pode ter acontecido 18 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Esse é o tempo cronológico do fato. Mas o tempo do trauma na tua memória pode ser presente. Há 20 anos, há 30 anos, há 18 anos, você pode revivê-lo na tua memória, todo dia. Você sabe que lá tem uma pedra que já cheira mal, mas você diz, ah, fizeram isso para mim. Ah, me impediram de tal coisa, impediram do propósito de Deus acontecer na minha vida, me roubaram a minha bênção. Olha, coitado, de mim, olha o que aconteceu comigo. Irmãos, está na hora da gente tirar a pedra. Tirar a pedra e deixar com que Cristo profetize para dentro do nosso coração e tudo aquilo que está cheirando mal possa sair, a gente tire essas amarras e deixa ir. Deixa ir para que teu coração fique livre. Você entende que, que, que na memória você pode reviver quase que diariamente a dor que te foi causada. E esses são os pesos que diz lá em, em, em Hebreus, ah, ah, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado, o peso te puxa para baixo. O peso tira os teus olhos de Jesus, faz você duvidar do agir de Deus. Eu sempre uh, penso nessa passagem, porque o Espírito Santo tocou muito no meu coração, um dia que eu passei por uma situação bem difícil no ministério, né, em que maldades e, e desconfianças e coisas se levantaram, e eu pensei assim, nossa, tudo aquilo, Senhor, que tu me prometeu, Todas as coisas que tu falou meu respeito agora foram prejudicadas por causa dessa situação. Aí o Senhor fez com que eu lesse a passagem de José. E o Espírito me perguntou se José tinha sido impedido pelos irmãos dele de cumprir o propósito dele. E eu lendo ali, eu digo, não, José, cumpriu o propósito ele foi o salvador dos seus irmãos naqueles dias de fome. E o Senhor diz, pois é, os irmãos de José mentiram sobre ele, tentaram matá-lo, venderam como escravo, mentiram para o pai, para que o pai nunca pudesse procurar. Ele viveu como escravo 20 anos na casa de... de ele viveu como escravo na casa de Potifar. Foi uh, indevidamente, né, injustamente acusado de ser de ter violentado a esposa de Potifar, parou na cadeia do Egito e José poderia ter dito ''Nossa, Deus esqueceu de mim. Tudo que ele me prometeu, como se fosse para a, a, a esquerda, agora está indo para a direita. Então, ele está me afastando da promessa dele, nada disso vai acontecer, sou um miserável, Estou envergonhado porque fui vendido, não tenho herança, não tenho família. Estou assim como criminoso, violentador e preso aqui no Egito. José nunca tirou os seus olhos de Deus, nunca tirou os olhos daquilo que Deus lhe mostrou em sonhos. José foi fiel em todo momento da sua vida, mesmo quando ele estava como escravo, mesmo quando ele foi injustamente acusado, preso injustamente lá na cadeia. José era uma benção. E sabe o que aconteceu? de lado profundo daquele túmulo. O Senhor o arrancou, o arrancou daquela cadeia e fez sentar como vice-governador do Egito. Porque todo aquele caminhar que Ele fez trabalhou no coração de José para que ele fosse quebrado, para que ele fosse humilhado, para que ele fosse extremamente trabalhado pelo Espírito, para que o coração dele, lá no final, entendesse algo que ele disse para os seus irmãos. Quando os seus irmãos o conheceram exaltado e pensaram, agora ele vai se vingar de nós. José disse... Eu não sou Deus, foi Deus que fez tudo isso para que hoje eu estivesse aqui e fosse bênção na vida de vocês, não temam, porque eu não vou, não vou fazer nenhum mal para vocês. Então, de forma alguma, irmãos, as situações, por mais adversas que possa estar acontecendo com a tua vida, por mais que elas queiram roubar os teus sonhos, por mais que elas queiram, dizer, queiram até te envergonhar, dizendo que você está crendo em vão, não é verdade. O Senhor não está atrasado. As pessoas ao teu redor podem te perguntar escuta, mas tu não é cristão? Escuta, mas... Tu não diz que tu vai na igreja? Como você está passando por tudo isso? Você pode responder, porque eu sou cristão, porque eu estou indo na igreja, é que eu estou conseguindo passar por tudo isso. Porque se eu não tivesse Cristo, eu nem sequer passaria. Eu teria sido morto antes. Então, nós não entendemos o modo de Deus agir. Nós queremos uma vitória particular, que não é uma vitória de Cristo para que nós, com ele, venhamos a ser vitoriosas. Nós queremos uma vitória para dizer para aqueles que estão ao nosso redor, viu que eu tenho um Deus que luta por ele. Não, a gente quer um super-homem, né? Ele vem me salvar quando eu preciso, mas Jesus não é isso. Ele veio para dar a sua vida por nós, porque isso agradaria o coração do Pai. Restaurar toda a criação, através dele, com o Pai novamente. Então, em todo esse trabalhar aqui, irmãos, quando lá no Hebreus 12 diz, filho, não menospreze a correção que vem do Senhor, o Senhor está dizendo, fortalece teu coração. Eu não estou fazendo você passar por tudo isso para te humilhar, para te matar. Eu estou preparando você para que quando você estiver num lugar de exaltação, como José esteve, você não queira matar, você não queira humilhar outras pessoas, mas você seja um agente de salvação, você seja uma bênção para todas as famílias da terra. O Senhor está dizendo, nesse processo, você tem que aprender o que eu quero te ensinar. Eu quero curar o teu coração da fraqueza. Eu quero que teu coração seja aquele tão firme que diga, ainda que estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Por isso ele nos deu uma nova vida. Mas o reino do Senhor, ele é tomado por esforço. Que esforço? O esforço de tirar as pedras. O esforço de deixar ir, desamarrar e deixar ir as coisas antigas e velhas. O Senhor nos deu uma nova vida. Se fosse apenas viver a nova vida, seria fácil. Mas não é só viver a nova vida. A nova vida que ganhamos entrou em guerra contra a velha vida que já havia em nós. E esse estourar da guerra contra nós pode ser a guerra contra o pior inimigo que você já enfrentou. E vou te dizer, esse pior inimigo não é Satanás, esse pior inimigo não é teu vizinho, nem aquele parente ou colega que você acha que é extremamente teu inimigo. Teu pior inimigo é você mesmo. Porque como vimos na passagem de José, os irmãos dele, e nem sequer o Egito, e nem sequer o mais alto cargo no reino de Faraó, impediu José de cumprir o propósito. Mas, se José decidisse ceder aos seus sentimentos negativos, então, sim, ele poderia ter perdido o propósito na vida dele. Então, o nosso pior inimigo, irmãos, é enfrentar os nossos preconceitos. É enfrentar as nossas expectativas, as nossas exigências, aquilo que gostamos, aquilo que desejamos, aquilo que almejamos. Muitas vezes até de fazer nosso nome conhecido, nosso nome grande, de provar para o outro que nós estávamos certo, de que nós estamos no caminho uh, correto, eles são os errados. Deus não nos chamou para provar nada para ninguém. Deus nos chamou para revelar o seu amor. Deus nos chamou para que esse povo, vendo nós passando por meio das tempestades, nós enfrentando nossos corações, ainda assim nós somos alegres, perseverantes e confiantes que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. É, essa, é esse testemunho que o Senhor quer levantar são testemunho de anos, irmãos. Eu falo porque tem coisas assim. Fazem 18 anos que eu estou em Novo Hamburgo. Nesses 18 anos que eu estou aqui na igreja, muitas coisas aconteceram, muitos, muitas situações, circunstâncias vieram para dizer desiste, vai embora, é em vão o que tu está fazendo, vergonha até porque tem uns que né Dizem, mas credo, tu não acha que, que tu já está tempo demais aí? Eu tenho me desembaraçado dessas coisas, irmãos. Digo, vai embora, deixa aí porque meus olhos estão fixos no Senhor, vendo o que Ele está fazendo nas vidas e nos corações e no meu coração. Há 18 anos nessa terra, não é fazer um nome grande para nenhuma pessoa, mas é fazer o um nome do Senhor exaltado nesse lugar. Nem que para isso tenha que diminuir cada vez mais as pessoas mas o nome dele será exaltado. E essa, essa região, olhando um dia para essa igreja, vai ver um Deus maravilhoso aqui, não um homem, uma mulher, ou alguém maravilhoso, ou grande, ou capacitado, mas vai ver um povo que, porque ele clamou e confiou, o Senhor fez grandes coisas por eles. Então, eu tenho que pegar os meus olhos e estar firmes em Cristo, e tirar do meu coração a crítica, tirar do meu coração a frieza, a dureza e deixar que o Senhor profetize o meu coração. Nosso coração precisa arder novamente quando o Senhor fala, irmãos. Como lá os, os discípulos no caminho de Emmaus, desanimados, pensando, né? A gente pensava que era Jesus, o Salvador, a gente pensava que ia ser por Ele. Mas os romanos o crucificaram, os, os líderes aqui crucificaram ele. Acabou. E a recém estava começando. Talvez tenha situações da tua vida, e eu não estou dizendo que não é difícil, é muito. Nas situações difíceis para mim perseverar em todas as áreas da minha vida, eu não pude olhar para as circunstâncias, eu tive que olhar para Jesus e confiar no que ele falou para mim. E confiar na sua palavra. E amá-lo de, um, de uma forma que mesmo que ele não fizesse nenhuma das minhas vontades, ainda assim eu estaria com ele. Porque para encerrarmos aqui, outra passagem que o Senhor fala muito é do filho pródigo. né Onde o filho mais velho, ele fazia tudo certo, irmãos, tudo certo. Todo, todo o trabalho, ele estava ali na casa do pai, mas ele tinha uma expectativa. Ele vivia tudo aquilo, ele fazia tudo aquilo por causa de uma festa. Ele queria uma festa. O plano dele de vida era um dia dar uma festa para os seus amigos e, para isso, ia ser morto no ovilho cevado. Então, ele pensava, daí todo o trabalho que eu tive aqui nessa fazenda, até do meu irmão ido embora e ter nos deixado aqui lesados tudo isso vai compensar no dia em que o pai me der a honra de matar o novilho cevado e eu dar uma festa para os meus amigos só que um dia ele voltando do campo o pai deu uma festa o pai matou o novilho cevado mas o motivo da festa era a volta do irmão que veio arrependido Lá estava a festa, lá estava o novilho, lá estava o irmão e os amigos do filho mais velho. Mas aquela não era a festa que ele estava esperando. A festa particular dele, no coração dele, ocupava um espaço muito mais importante, a festa particular dele, do que a festa do pai do que a festa que estava acontecendo no reino, do que a festa de um coração arrependido. Talvez nós não estamos conseguindo nos alegrar, porque estamos esperando uma festa particular, uma festa da qual o novilho cevado foi morto, Cristo fez esse sacrifício. Mas não foi para satisfazer minhas festas particulares, minha alegria particular e nem para abençoar meus amigos. Mas é uma festa para que todos, justos aos meus olhos ou injustos como ele achava que era o irmão, Merecedores ou não aos meus olhos Essa é a festa que o Pai quer dar Essa é a festa que o Senhor está dizendo Ajeita teu coração Porque breve vai ter uma grande festa Um grande banquete Em que todos serão reunidos Em que todos os salvos, os reconciliados estarão ali E você precisa de arrependimento para estar lá E talvez nós estejamos brigando com Deus porque antes dessa festa, a gente pensa, não, não, antes de Jesus voltar, eu quero a minha festa particular. Quero o meu nome grande, meu nome na porta, né, todo mundo reconhecendo quem eu sou. Quero que todos entendam que eu tinha razão, quero tal e tal coisa restaurado, quero isso, quero aquilo. Irmãos, desataio e deixai-o ir para que o Senhor possa te realmente revelar o plano e propósito que tem para você, para que você possa viver os sonhos de Deus. As festas particulares têm que acabar. Você me entende, né, quando eu estou falando, de uma maneira, de uma, usando uma alegoria aqui. Não é a festinha de aniversário, enfim... É a expectativa do teu coração. Para para pensar o que faz o teu olho brilhar. O que faz o teu olho brilhar? O que faz o teu coração saltar de alegria? É quando você vê um irmão retornando. É quando você vê almas sendo ganhas. É quando você vê batismos acontecendo. É quando você vê o nome do Senhor sendo edificado, proclamado. É quando a palavra do Senhor é proclamada ou quando você é honrado em alguma área, quando você recebe um bem material, ou quando você acha assim, poxa, agora os outros viram que eu tinha razão. Isso é peso, isso é peso, culpa é peso, orgulho é peso, justiça própria é peso, isso tudo nos puxa para baixo, nós queremos graça, graça de Deus, Graça e verdade que nos eleva Que nos faz andar por sobre as águas Quando nós mantemos os nossos olhos fixos no Senhor Nós precisamos deixar o Senhor profetizar para dentro do nosso coração Nosso coração arder de novo com a palavra simples e pura do Evangelho Nós precisamos de arrependimento Como foi falado no culto de domingo arrependimento não é um movimento dos céus para nós, é um movimento da terra em resposta ao movimento que o céu já fez, ou seja, o céu se movimentou para vir me salvar, ele enviou o filho, o filho viveu nessa terra, se humilhou, foi traído, teve morte morte de cruz, mesmo com viver santo, mas ele conseguiu vencer a morte, o inferno, liberar vida divina para nós, e nos dar o Ministério da Reconciliação. Agora o Senhor diz, todo o esforço que você tem que fazer de retirar a pedra, de desatar, de deixar ir as coisas mortas, de abrir o teu coração para o Senhor falar, esse movimento é um movimento que você tem que fazer em resposta a essa, essa salvação. É um movimento que você diz assim, Senhor, eu estava indo para um lugar que era para uma vida totalmente afastada de ti, independente de ti, festa independente, vida independente, planos independentes, expectativa independente, e eu só queria você para fazer com que esses meus planos dessem certo. Eu nunca fiz um movimento de retorno para entender qual era a tua vontade, qual é o teu plano, qual é a festa que você quer que eu participe. Qual a vida que você me deu? Uma vida que não tem circunstâncias que podem impedir do plano e do propósito de Deus se cumprir. Na tua vida, na tua casa. Então, esse arrependimento, quando você está fazendo esse, essa, esse retorno para Deus, a guerra estourará contra você. Que guerra? A guerra contra você mesmo. Contra teus próprios desejos contra os teus próprios achismos, contra você, a tua vontade, a tua justiça própria, mas um arrependimento é um caminho que cada momento, cada etapa da vida que você estiver enfrentando você mesmo, você diz, esses joelhos tem que se dobrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus. A minha língua confessa e o meu coração declara que Ele é Senhor. Isso é arrependimento diário. É quando eu decido ir contra mim mesmo, contra meus planos particulares, para que o do Senhor seja realizado. E aí eu vou me encontrar nele. E aí eu encontro a minha verdadeira vida nele. E os pesos acabam. É por isso que lá em Hebreus 12, onde nós estávamos lendo, o Senhor diz assim, no versículo 12 e 13, Por isso restabelecei as mãos decaídas, descaídas, e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Se os joelhos estão tropeçando, se você está sustentando um peso que você não está conseguindo mais carregar, que está te matando, te esfriando, não é Deus que está te pedindo isso. Não é Deus. O Senhor quer que você fortaleça os teus joelhos, as tuas mãos, o teu coração. Entrega para Ele. Deixa Ele profetizar: tira a pedra. Retire a pedra. Fortalece teu coração. Se você olhar que os heróis da fé, você vai ver que há o motivo deles permanecerem não foram as promessas. Aqui até fala no, no versículo. no capítulo 11, que foram homens do qual o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, montes pelas covas pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Os Santos do passado passaram por todas aquelas coisas, mas eles ainda aguardam a festa eles ainda aguardam o dia que todos nós vamos estar reunidos para que a perfeita alegria se complete naquele lugar. E mesmo assim, eles não deixaram de ser fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Com você que pode estar hoje aí desanimado, cansado, cansado de esperar. Deixe o Senhor falar o teu coração, tire a pedra. Retire a pedra. Deixe o Senhor curar o teu coração. Para de viver de regras e de rituais. E seja sincero com o Senhor. Talvez você esteja aguardando uma festa particular. Mas não haverá alegria maior do que aquela que o Senhor quer que você participe. A festa na qual o Senhor quer que você entre. E talvez você está resistindo a entrar na alegria e no regozijo do Pai. Feche os teus olhos. Deus querido e amado, em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos pela tua palavra. Pela tua bondade nos ajuda a fazer, Senhor, esse movimento de retorno para tua presença. E de, Senhor, enfrentarmos a nós mesmos, aos nossos desejos, vontades e de levar o nosso ser à total obediência de Cristo. Nos encha de coragem, Senhor, que todo desânimo, que toda, Senhor, a, a, o comodismo da nossa alma. Porque é um lugar onde a nossa alma procura se ancorar é no comodismo, para dizer, não vai acontecer mesmo, então não vou adiante. Que esses espíritos mentirosos saiam do coração da igreja. Que esses espíritos se retirem em nome de Jesus. E que, Senhor, nossas vidas possam produzir frutos novos para Ti. Senhor, que olhando para nós, Tu possa profetizar ao nosso coração palavras de vida, Palavras que vão nos tirar do vale de ossos secos e vão nos colocar em pé. Palavras que vão curar o nosso coração, Senhor, para que possamos viver a Tua alegria, os Teus planos. Em nome de Jesus, entregamos nosso coração no altar para que ele seja curado, Senhor para que os nossos joelhos sejam fortalecidos, para que as nossas mãos se animem, para que os nossos olhos saiam das dificuldades e conheçam o nosso Deus, possam ser iluminados olhando para Jesus, olhando para a tua palavra, olhando, Senhor, para a tua fidelidade, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. E assim pedimos que tu guarde cada um de nós debaixo, Senhor, das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe os irmãos e aguardamos todos mais tarde na sala de oração para estarmos aqui clamando ao Senhor. Amém.